E agora, Celso Vernizzi. O aumento do tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. Frente fria foi embora, ventania também foi lá para cima depois de causar muitos problemas ontem em São Paulo. E vamos ter aí sol entre nuvens, já bastante sol no interior. Entre a capital e o litoral, algumas nuvens de vez em quando, mas tem sol também. E há possibilidade de alguma chuva ao longo da Serra do Mar. Já choveu ao amanhecer na capital em alguns pontos, na Grande São Paulo também. Isso resulta da umidade que vem do mar em direção ao continente. Ela traz também nuvens mais escuras de vez em quando. Mas o bom é que o sol predomina, o risco de temporal foi embora, o que pode acontecer a uma garoa ou outra na Serra do Mar e em suas proximidades. A temperatura sobe até os 25 graus no litoral, na capital também, no interior já vai lá para cima, 28 a 30 graus. Tempo melhor amanhã com muito sol e temperaturas mais elevadas durante o dia. Mas parece que vem outra frente fria e essa deve pegar o fim de semana. Vamos aguardar. Um abraço a todos. O